Olá gente, hoje vamos aprender a fazer uma bola de futebol. Em novo, peça. No plano frontal, abrimos um sketch, Desenhamos um círculo. Dimensionamos com 250. Em linha, nós damos linha de centro. Marcamos da parte superior até embaixo. Com a ferramenta tesoura, nós cortamos um do lado. Em superfícies, marcamos Superfície por Revolução, damos um OK. Se, no caso, nesta barra não tiver a ferramenta Superfície, vocês clicam com o botão direito e marquem ela, assim como podem desmarcar ela e qualquer uma outra. Feito isso, viemos no plano superior, abrimos novamente o um Sketch, clicamos na barra de espaço e selecionamos a vista normal. Viemos em Polígono, marcamos, escolhemos seis lados, clicamos bem no centro da esfera, da esfera Dimensionamos um dos lados com 50 milímetros, 50 mm porque tem que ser um quinto do diâmetro da esfera, sempre. Qualquer que seja o diâmetro, um dos lados do polígono tem que ter um quinto dessa medida. Damos um OK. Agora com a ferramenta arco, três pontos, que a ferramenta arco tem várias opções, clicamos em arco com três pontos. Clicamos um, em uma das pontas, nenhuma na outra e em qualquer parte externa. E aí, dimensionamos este raio com 375, que é o diâmetro da esfera 250 mais a metade. 250 mais 125, 375. Feito isso, deletamos todas as outras linhas. Ficando apenas essa linha com um arco, usamos a ferramenta padrão circular, escolhemos a linha, escolhemos... 6 lados e damos um ok. Pronto. Feito isso, nós vemos em superfície novamente, a parar superfície, clicamos na esfera e no lado posterior. Tem que estar marcado Remover Seleção e em linear e damos um ok. Então nós temos o gombo de seis lados. Vamos dar uma espessura. Escolhemos a espessura, damos um valor de 5 milímetros, clicamos na parte externa, e tem que ser na parte externa e damos um ok. Feito isso, clicamos em Fillet, damos um valor de 3 mm e clicamos na parte externa e damos um OK. Agora vamos escolher o material. Clicamos em Editar Material. Clicamos em Borracha em Butil. Damos um OK ou Butil. Vamos mudar a cor, editar a aparência. Vamos colocar um amarelo, um amarelo ouro, isto. Está feito o gomo de seis lados, vamos salvar na área de trabalho, gomo 6 por 250, salvamos. Feito isso, vamos dar Ctrl Z, até que apague o polígono, isso. Então, novamente, clicamos em polígono, uma linha bem na vertical, Escolhemos agora 5 lados, damos um OK, dimensionamos um do lado com 50, e novamente em arco 3 pontas. Em qualquer local da parte externa, clica-se, e agora deu-se o valor do raio, que é 375. Apagamos novamente todas as outras linhas, novamente em padrão de esboço circular, escolhemos a entidade. E o um número, que seria agora 5. Damos um OK. Pronto. Agora nós temos o polígono de 5 lados. Viemos novamente em superfície. Em aparar superfície. Clicamos, clicamos na esfera. E na parte posterior. Agora nós temos o gomo de 5 lados. Vamos dar a espessura a ele. Sempre na parte externa. Já está marcado 5. Damos um OK. Pronto. Em fillet. Já está marcado o 3, damos um OK. Agora vamos editar novamente o material. Borracha e butiu Aplicar. Fechar. Vamos editar a aparência. Vamos colocar uma cor magenta. A cor que quiser, damos um OK. Agora tem que salvar como. Colocamos 5. Por 250. Só vamos. Feito isso, vamos em novo criar montagem a partir da peça. Damos um OK. Aqui já está selecionado, já está em azul o gomo 5 por 250. É só clicar dentro da área. Tiramos ele para, para baixo. E em montagem, vamos inserir componentes. Vamos procurar. e Pegamos o gomo de 6 lados. Ficamos em CTRL e no gomo amarelo, puxamos para o lado. E agora vamos posicionar este ponto, com esse ponto, de três ENTERs. O primeiro ENTER aceita o comando, comando. o segundo sai do comando, e o terceiro inicia o comando novamente. ENTER, ENTER, ENTER, ENTER, ENTER, ENTER. clicamos em encontro. Clicamos na peça magenta puxando para cima. Posicionamos ela. Aqui. Aqui. Aqui. Clicamos na peça amarela encontro puxamos para cima. Posicionamos aqui. e aqui. aqui agora clicamos na magenta contra magenta a puxando para cima posicionamos ela aqui Ctrl, amarela, puxamos, criamos uma nova, posicionamos, clicamos na amarela, posicionamos, mais uma novela. vamos colocar, criamos mais uma novela. CTRL e mais uma magenta, vamos posicioná-las. Quando o posicionamento não aceita que dá esse tipo de erro, vocês clicam em distância e coloco 0,0, zero, zero. distância 0,0. Zero, zero. Feito isso, nós clicamos com o botão direito na peça de cima e fixamos. Com o botão direito nessa peça e fixamos. Com o botão direito nessa peça, fixamos. E a mesma coisa nesta aqui. Feito isso, nós tiramos essa peça, nós deletamos já deletamos também esta aqui. Pronto. Nós clicamos em exibir, ocultar e exibir eixos temporários. Viemos em padrão linear de componente, clicamos em padrão circular, selecionamos estas peças, marcamos o eixo padrão, selecionamos esse eixo, e colocamos 5. Aqui está a bola. Viemos em exibir, ocultar eixos temporários. Pronto. Agora vamos salvá-la. Bola 250. Logo mais eu vou fazer um vídeo bem curto renderizando essa bola para que vocês vejam ela com um aspecto bem natural. Bom, é isso aí gente. Se gostaram dê um like e se inscreva no meu canal. Um abraço. Até mais.